Pessoal, eu fiquei devendo para vocês um vídeo a respeito do funcionamento de um dimmer. Esse equipamentozinho aqui que eu utilizei no vídeo lá atrás falando sobre a regulagem de tensão do meu ventilador Arno. E né? é, eu coloquei esse dimmer aqui para fazer o ajuste da velocidade do... Meu ventilador Arno né? e o turbo Silêncio. E esse equipamento aqui, eu havia comentado no vídeo que ele faz uma deformação na onda, então tá aqui o osciloscópio, vou mostrar pra vocês. O que, que acontece com a onda? Já tem alguns vídeos aí na internet. Eu vou mostrar para vocês a, a diferença: tem deste carinha aqui que faz a regulagem da tensão para um Variac. O Variac ele tem a mesma função deste equipamento aqui, só que ele tem características e aplicações distintas. Vocês vão ver qual é a diferença agora. Pelo osciloscópio. Bom pessoal, agora eu vou ajustar o varia aqui para 115 volts. Vamos dar aqui para corrente alternada, né? Vamos colocar aqui. 115 volts e eu vou, eu vou colocar conectar a entrada aqui e aqui e a saída aqui e aqui no osciloscópio, ok? então vamos lá galera pessoal, eu já fiz as ligações aqui, tá? e coloquei o, o osciloscópio para o vídeo não ficar muito longo eu já preparei tudo aqui e eu vou focar no osciloscópio como vocês podem observar aqui né? eu tenho aqui a, a tensão que eu calibrei é que a rede ela deu uma variada então subiu um pouquinho para 116 então a tensão rms é tá dentro do que eu tinha calibrado eu calibrei 115 né deu uma oscilação na rede e foi para 116 aqui ó. então eu vou variar o potenciômetro aqui do dimmer e vamos ver o resultado Olha lá, eu coloquei no máximo e agora eu vou colocar no mínimo tá? não aconteceu nada exatamente nada porque que a onda não deformou como eu havia comentado no vídeo do ventilador a situação é o seguinte o que, que acontece aqui a gente tem um um osciloscópio que a impedância é praticamente, vamos supor que, idealmente falando, ela é uma impedância infinita. Quando eu coloco o osciloscópio na saída do dimmer, é, não tem carga, então o, o tri aqui ele não atua, por isso que não está deformando a onda. Eu vou colocar uma carga pequena, uma lâmpada na saída para a gente observar que quando tem carga aí deforma. Pessoal, eu já montei tudo aqui para o vídeo não se prolongar muito. Coloquei uma lâmpada halogênita de 220 volts. E coloquei a ponta de prova do canal 2 em paralelo com a lâmpada para a gente verificar qual que é a tensão. Então eu vou variar agora o potenciômetro e a gente vai observar como que vai ficar a onda. Por que, que eu escolhi uma lâmpada de 220? É, o intuito é só criar uma pequena carga resistiva. Então eu peguei de 220 porque senão ia brilhar muito e ia esquentar aqui o burro. E como a minha bancada aqui é de borracha, né? Poderia queimar, enfim, coloquei uma de 220 só para a gente é, atingir o, o objetivo, tá? Então vamos lá. Vou fazer a variação aqui, ó. É. Olha lá a carga começou a trabalhar aqui ó, se eu aumentar mais, ó, ela aumenta a claridade olha lá como é que é, a onda fica, ó. olha lá, então a gente tem uma pequena deformação aqui né? conforme vai chegando perto dos 115, no caso está entrando 115 volts né praticamente não tem a deformação né, se eu diminuir ó, ela vai deformando cada vez mais ó ela vai deformando ela vai clipando a, a, onda, a onda até que ela ela se extingue ó. e aí a lâmpada se apaga ok? agora eu vou fazer a mesma ligação utilizando um variac esse variac aqui ele tem o mesmo objetivo que esse carinha aqui com a diferença é que esse carinha aqui ele faz a deformação da onda senoidal, o varia que não, o varia que ele é totalmente linear ou a onda senoidal é perfeita o varia que ele vai fazer a redução da tensão ou o aumento conforme eu vou ajustar ali em cima ah, então vou fazer aqui, coloquei uma carga. Uma interessante diferença é que esse carinha aqui precisa ter uma carga para ele atuar na carga. O varia que eu vou mostrar para vocês que não. Vamos lá. Eu vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar. Está vendo como a onda senoidal é perfeita, né? Estou aumentando, aumentando. E aqui eu tenho 150 volts né deixa eu colocar em 115 ó como é perfeita a onda né se eu colocar o ajuste do tempo aqui ó a gente pode ver que a onda ela é perfeita né então, se eu diminuir aqui a lâmpada diminui se eu desligar a carga Olha que interessante O varique continua funcionando Ele continua jogando a tensão Sem ocorrer nenhum tipo de deformação Olha lá Até por tensões menores, né, Pessoal, concluindo os testes, né, que eu demonstrei aqui, tá o comparativo entre esse carinha aqui, o dimmer, e o variac. As aplicações são bem distintas. Por exemplo, eu utilizei para um ventilador um dimmer. Por quê? porque o ventilador ele não é um equipamento que é sensível a ruído então aquele, aquele picote, aquele corte na onda senoidal ele gera um ruído ele devolve esse ruído para a rede um pouco né? e para o equipamento porém o meu ventilador não tem problema com o ruído como vocês observaram no osciloscópio possui uma forma de onda deformada gera bastante ruído, ele não é recomendado para usos de áudio ou de radiofrequência. E esse dimmer aqui é interessante utilizar ele para controlar motores, controlar equipamentos que não são sensíveis a ruídos. Já o varia aqui, ele é indicado para aplicação de áudio e radiofrequência. Então, se eu precisar, por exemplo, projetar um amplificador valvulado esse carinha aqui ó não vai rolar vai gerar um ruído e vai ficar complicado para você trabalhar em cima do projeto se você for utilizar para projetar um amplificador valvulado por exemplo será necessário você utilizar um varia aqui porque a onda não tem ruídos então altamente recomendado. um outro aspecto bem interessante do comparativo são os custos essa pecinha aqui pode ser encontrada hoje né quando eu fiz o vídeo era um valor hoje já tá mais barato e também tem opções como o mercado livre chinês né no, em sites assim da internet que vende componentes eletrônicos, entre outras coisas, gate eletrônicos na internet A gente pode encontrar esse equipamento aqui na faixa de 4 dólares a 5 dólares com frete grátis e de potência de 2.000 watts então é um equipamento bem barato, se você for utilizar para, dependendo da sua aplicação, ele é altamente recomendável porque ele é barato. Agora o variak, ele tem aplicações mais específicas, como já comentei, e dentro dele existiu um anel contendo filamentos. Esse equipamento aqui, ele é bem mais caro. Eu comprei esse variak aqui no Mercado Livre no Brasil mesmo. E paguei nele na faixa de 250 reais E a potência dele é de 1kVA Então a diferença, né? Esse equipamento são 2.000VA E aquele ali é de 1.000VA Então quer dizer, por 4 dólares eu tenho 2.000VA Por R$250 eu tenho 1.000VA Outro aspecto positivo do dimmer é o tamanho Olha o tamanhinho dele, né? Olha o dissipador aqui é. Então é pequeno, esquenta pouco o... Varia aqui Dependendo da carga que a gente aplica na saída dele Ele pode esquentar Tanto é que ele é todo perfurado aqui Para dissipação de calor né Ele é um equipamento que esquenta muito grande Ele é pesado Então as aplicações dele são para usos bem... bem específicos Ok pessoal? E a última coisa que eu tenho a dizer para vocês é a respeito do osciloscópio. Quem tem osciloscópio deve saber, já viu vídeos na internet, né? Eu tenho um osciloscópio que ele não tem o aterramento isolado. E vocês podem ver que eu tô ligando direto na rede. O VARIAQ, ele não tem o barramento da entrada e da saída isolado. Ó, Se eu virar aqui ele, ó. a gente pode ver aqui né, que é um filamento único e a gente tem um terminal que ele passa pelo filamento. Então, esse varia aqui, ele não é isolado da rede. Ele tem uma característica semelhante em um autotransformador. com a diferença? Que o autotransformador, ele é fixo e esse aqui é variável. Esse varia aqui, ele não tá isolado da rede. Ele está ligado direto na rede. O que que acontece com o osciloscópio? se eu ligar o equipamento direto, como eu tô fazendo aqui? Você pode fechar um curto circuito. No próximo vídeo eu vou demonstrar com o circuito elétrico por que, que o osciloscópio pode fechar um curto na rede se ele não estiver isolado. Ok, então eu conectei aqui, mas meu osciloscópio ele está isolado. Eu tenho aqui um Tektronics TBS 1052 e este ele não tem o terra isolado o terra dele ele não é isolado do osciloscópio ele é ligado na massa do osciloscópio então se você fizer essa ligação que eu fiz aqui na sua casa ou no seu laboratório na sua empresa você vai fechar um curto vai cair o seu disjuntor e ele pode danificar a placa interna porque vai fechar um corpo vai estourar tudo ok então danifica pode até danificar a placa-mãe do equipamento eu liguei esse osciloscópio num equipamento que faz o isolamento dele na rede vou mostrar aqui para vocês rapidamente, então que é um módulo isolador protetor da BMI. Comprei esse equipamento no Mercado Livre ano passado. Ele é um equipamento de 500 VA. Eu só comprei ele para fazer o isolamento do osciloscópio e de algumas aplicações que eu tenho de alguns projetos valvulados, OK? Então, esse equipamento, ele é necessário para você poder isolar o osciloscópio da rede e poder ligar ele diretamente aqui ok pessoal só o um alerta aí tá no próximo vídeo eu vou explicar por que o osciloscópio fecha um curto na rede beleza pessoal então se você curtiu o vídeo dá um joinha aí para me ajudar espero ter incluído um pouquinho mais de conhecimento em eletrônico para vocês aí e caso você tem, vocês tenham alguma dúvida, deixe mensagem aí no vídeo Ok, pessoal, até a próxima